Glória a Deus, aleluias, bendito e santo é o nome do Senhor. Querido, eu quero que você possa agora na sua casa, abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, e quero compartilhar ao seu coração uma palavra que o Senhor falou ao meu coração agora, no começo da tarde, quando... Nós sempre buscamos ao Senhor para uma palavra, para algo que Ele tem para cada um de nós. E o Senhor sempre fala com o Seu povo. Não será diferente desta noite, porque o Senhor falará contigo, falará com cada um de nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito e santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos nas províncias da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Ele nos livra, e nos livra, continuará nos livrando de tal perigo de morte... Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por vossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Deus, nós estamos reunidos neste lugar. Lugar de oração, lugar onde celebramos o Teu nome, mas que hoje está vazia, Senhor. Mas em cada casa onde há um membro, Senhor, desta igreja, em cada casa, Senhor, onde está alguém aliançado neste lugar, nós clamamos agora que o Teu Santo Espírito fale poderosamente com cada vida. O Senhor conhece, meu Deus, cada pergunta que o teu povo fez nesta madrugada. O Senhor conhece quais são os medos interiores. O Senhor conhece, meu Deus, quais são as dificuldades que o teu povo terá que enfrentar nessa segunda semana de quarentena. Então, Deus, nós clamamos agora pela Tua Palavra, para que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, Pai, ver e mover a mão do Senhor sobre as nossas vidas, e possamos, ó Deus, ser consolados para consolar, abençoados para abençoar, e nós possamos, ó Deus, manifestar o bom perfume, manifestar o poder da Tua Graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos passando dias difíceis, não são dias fáceis, não são saídas fáceis, uh, as incertezas são muito grandes e este clima de incerteza gera medo, gera angústia e alguns sentem, é, sentem realmente muito peso, muita angústia, muitas pessoas começam a ficar com outras doenças, outras situações anormais... E realmente no dia da tribulação, e Ele vem, é o dia em que nós somos provados em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que para muitos foi uma experiência muito difícil ficar trancado dentro de casa esta primeira semana. Agora nós sabemos que precisamos de mais uma semana pela frente para que a gente possa é, romper a velocidade do contágio deste vírus. E não é fácil para nenhum de nós, e além de estar preocupados com a questão do vírus, da saúde, nós também estamos preocupados com a questão financeira, nós também estamos preocupados com outras obrigações que nós, como empreendedores, precisamos honrar. E, acima de tudo, como pais de família, também precisamos honrar mas a palavra do Senhor tem promessa para mim e para você. João, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele está falando ao povo, aos seus discípulos, que Ele deixará, que Ele irá para outro lugar, mas Ele pede aos seus discípulos para que eles tenham paz, paz no meio das tribulações, paz no meio das lutas, é, neste, Jesus diz assim, neste mundo tereis aflições, as aflições do mundo vêm para cada um de nós e nós estamos todos juntos neste mesmo processo. Mas há uma promessa de Deus que Jesus fala a respeito dessas aflições. Ele diz assim no versículo 33 de João 16, Mas tende bom ânimo, e por que é que Jesus pede a mim e a você para ter bom ânimo? Ele diz, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você que toda circunstância desagradável, toda situação que nós não temos controle, tudo aquilo que nós não podemos dominar, tudo aquilo que pode nos afetar e até mesmo tirar a nossa vida. Jesus está dizendo que ele venceu todas essas coisas e que, portanto, nós podemos transferir a nossa confiança para ele, nós podemos experimentar o cuidado dele em meio a tantas lutas, tantas tribulações. Por por isso ele diz, eu vos digo isso para que tenhais, em mim tenhais paz. O desejo do coração do Senhor é que nesse meio de lutas e tribulações que nós estamos passando hoje, nós possamos ter a paz de Deus que excede todo o entendimento em nome de Jesus. Amém queridos? A promessa de Jesus ela é dupla, ela é de paz e de fé. É de paz porque Ele está conosco e Ele disse todos os dias até a consumação dos séculos. E fé porque Ele já venceu completamente e assim nós podemos encarar as nossas lutas, tribulações e dificuldades. Eu quero falar um pouquinho com você também nesta noite, querido, a respeito deste tempo presente, nesta segunda semana de quarentena, que nós não sabemos ainda por quanto tempo vai durar. Nós não sabemos se na semana que vem a resolve, se na semana que vem acaba, nós não temos respostas para isso. E nós precisamos então continuar buscando a direção do Senhor, porque esses dias de tribulação estão presentes na nossa agenda diária. E a palavra do Senhor tem orientações para a nossa vida para que possamos ser guardados e ainda possamos abençoar a outros. Então este é a palavra, este é o texto que a palavra nos deu nesta noite, o Senhor nos deu, a respeito de tribulações. Paulo está experimentando, passando por lutas, dificuldades, e ele quer que eu e você possamos enfrentar os nossos dias maus. Ele quer que eu e você possamos saber enfrentar as nossas tribulações, os momentos difíceis da nossa vida, e nesses versículos que eu li para você nesta noite, nós vamos encontrar alguns valores da palavra de Deus, pelas quais nós podemos ancorar a nossa vida, nós podemos confiar no Senhor. No versículo 3, nós vamos ver ali uma revelação que o apóstolo Paulo faz a respeito de Deus. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O que Paulo está dizendo para mim e para você, é que Deus é Pai que acorde aos necessitados. Deus é Pai que acode aos necessitados. E como é que Deus faz isso, queridos? Ele nos sustenta e sustenta todos os aflitos nas suas mãos. O Senhor consegue colocar-nos todos nas suas palmas, nas suas mãos. Ele carrega os cansados nos seus ombros. E aqui, é, o, o, nós podemos ler em Êxodo 28, 12, quando o Senhor tirou o povo do, do, do Egito com mão forte, Ele usa a mesma ideia de uma águia que coloca as suas os seus filhotes sobre a asa, e conduz aqueles filhotes até para um novo lugar. Assim o Senhor tem conduzido o seu povo. Ele leva o nome dos seus filhos sobre o seu coração, ou seja, Deus, Ele está presente conosco nesse dia de luta. Deus não nos abandonou, não abandona, não vai abandonar a nossa vida, porque nós estamos gravados no coração do Pai. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1,3, esse texto que nós lemos, que Ele é o Deus que consola os atribulados. Ele é o Deus que dá resposta, Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas, Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera, Ele é o Deus que acode aos necessitados. A segunda verdade queridos, que nós vamos encontrar nesta palavra que o Senhor nos dá nesta noite, está no versículo 4 e diz que nós somos consolados para consolar a outros. O versículo 4 diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Meus amados irmãos, todos enfrentam muitas lutas deste mundo, seja uma pessoa incrédula ou uma pessoa convertida, ela enfrentará lutas. Quem ainda não conhece Deus, o Pai que acode aos necessitados, fatalmente desanima e se sente fraco e sozinho ao enfrentar a sua luta. É assim o seu vizinho de apartamento que mora no mesmo prédio que você, mas que não conhece a Deus, é assim o seu colega de trabalho, que está morrendo de medo pra, de saber o que vai acontecer nos próximos dias, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas se sentem fracas, muitas pessoas se sentem sozinhas nesta hora, porque elas não têm Deus para encher os seus corações e trazer resposta às suas vidas. No entanto, meu amado, quem já está aliançado com Deus, jamais ficará desamparado, pois Pois mesmo nas angústias e tribulações Nós podemos contar com o refrigério da sua presença Deus não vai nos tirar muitas vezes da fornalha Deus não vai muitas vezes livrar de passarmos por tribulações Essa tribulação que estamos passando vem sobre todos Mas a grande diferença é a presença do Senhor no meu e no seu coração Que nos dá ânimo para vencer um dia de cada vez Que nos faz triunfar Que nos faz experimentar o cuidado do Senhor a cada dia, esses momentos, meus amados, de tribulações que nós estamos passando, eles nos proporcionam a oportunidade de viver uma experiência pessoal e intensa com Deus. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, daqui 10, 12, 15, 20 anos, você vai estar, vai estar compartilhando com os seus parentes, com os seus amigos, como foi viver esses dias em que nós estamos, estamos vivendo agora eu tenho certeza que ficará um legado de algo que vai acontecer, porque Deus nunca permite uma luta, uma crise ou uma tribulação, sem o qual Deus tem um propósito para edificação do seu povo essa semana eu estava lendo a respeito de um filósofo israelense, e ele conhecedor da palavra de Deus, ele diz que Deus está se movendo no meio desta crise, e que esta crise vai permitir a construção de um mundo melhor, porque o Senhor está operando, o Senhor está fazendo algo que vai mudar as relações, vai mudar a realidade de muitos povos, então Deus está fazendo algo neste tempo, Deus usa ainda o nosso testemunho, para que possamos consolar a outros, Deus usa o seu testemunho para que você possa consolar a outros. Por isso, durante essa semana... Nos nossos momentos de oração Eu pedi para você usar o seu WhatsApp Para você poder ligar para as pessoas Eu não quero que você mande uma mensagem escrita Eu quero que você fale com elas Eu quero que você chame esse amigo, esta amiga Na sua videochamada Por quê, queridos? Porque quando nós ouvimos o, o, o som da palavra da outra pessoa Quando nós vemos os olhos da outra pessoa Isso faz uma mudança profunda Uma mudança tremenda no coração daquela outra pessoa a comunicação escrita ela é fria, a comunicação escrita nem sempre consegue passar as emoções e nós somos seres emocionais, nós somos pessoas que dependemos das emoções para que possamos estar bem, então eu quero desafiar você. Pega aí essa semana seu WhatsApp, eh, liga para 10, 12, 15, 20 pessoas durante essa semana, pessoas que você conhece que estão em outro país, pessoas com quem você não tem tido tempo de conversar. Eu quero que você saia um pouco do reduto da sua casa, que você tem conversado bastante, e você possa usar o WhatsApp para poder falar com mais pessoas, mas eu não quero que você escreva. Eu quero que você abra, você filme você mesmo aí mostrando para a pessoa e haja uma interação ação. E eu tenho certeza que Deus usará a sua vida testemunhando para abençoar a vida de pessoas com quem você vai conversar nesta semana em nome de Jesus. Então seja uma testemunha do Senhor. Jesus enfrentou as aflições do seu tempo para nos dar a sua paz e o seu amor. E então com a paz e o amor de Deus, nós podemos enfrentar também as tribulações do nosso tempo e, possam, e podemos abençoar a vida de outras pessoas. A terceira realidade, meus amados, desta palavra que o Senhor nos dá nesta noite, está nos versículos 5 e no versículo 6. No versículo 5 a palavra do Senhor nos diz assim, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. O que este texto está dizendo é que se a tribulação é grande, a presença e a consolação de Cristo também é grande neste tempo. Essa palavra nos diz que a tribulação produz consolação e salvação. Veja o versículo 6, ele diz assim, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Esta consolação, ela é um experimento, uma, um sentimento forte Que nós recebemos como um alívio E uma profunda convicção da vontade de Deus para cada um de nós Eu tenho certeza, queridos, que nesta semana Algumas coisas do seu coração já mudaram Eu tenho certeza, eu tenho convicção que a sua oração mudou Eu tenho certeza que a sua oração tem, tem tocado os céus Tem tocado o Senhor Porque é exatamente isso que Deus espera Que nós possamos ter atitudes no meio dessas dificuldades, mas também queridos, a consolação, ela elimina o conflito interior, ela gera paz no meu e no seu coração, e o resultado final, Paulo diz aqui que é a salvação, salvação do que? Nós já não somos salvos? Sim, mas é a salvação da nossa alma Da nossa mente Quando a gente fala em alma Nós estamos falando em vontade, emoção e sentido E a nossa alma Ela é carnal A nossa mente ela é carnal Ela não consegue pensar com os valores espirituais Então quando nós recebemos a consolação Do Espírito Santo de Deus Através daquilo que o Senhor fala no nosso coração Nós estamos então colocando a nossa mente A nossa cabeça em ordem Para que nós pensamos como Cristo Cristo pensa, para que nós possamos reagir como Cristo reage, para que nós possamos não entrar na neurose deste mundo, mas nós possamos nos manter centrados na palavra de Deus, uma pessoa queridos aterrorizada, colocará todos em pânico, no entanto, uma pessoa consolada, conseguirá consolar a outros. Seja um homem e uma mulher consolado, seja alguém fiel com o Senhor nesse tempo, e o Senhor usará a sua vida para o louvor e a glória do nome dEle. Amém, queridos? No versículo 7, nós temos outro princípio da palavra de Deus. No versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz assim, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Paulo está dizendo, amados, que quando nós sofremos, nós sofremos sozinhos, quando estamos perdidos, mas quando estamos sendo atribulados dentro de um plano maior, do que Deus permite, então nós podemos contar com a sua presença e o seu cuidado. O que Paulo está dizendo é que a luta não é uma luta qualquer, é uma luta que o Senhor está permitindo. A tribulação, embora não seja enviada por Deus, ela tem a permissão de Deus, porque Deus tem um propósito maior do que a tribulação. Então queridos, não é sofrer por sofrer. Aliás, essa teologia do sofrimento, ela não tem base na palavra de Deus, por quê? Porque nós não somos daqueles que têm prazer em sofrer, o nosso prazer não está em sofrer, mas está em ser consolados por Deus, em meio aos sofrimentos que muitas vezes acontecem em nossa vida. Então queridos, para valer a pena, a tribulação sempre tem um propósito, e o que o Senhor está querendo ensinar neste tempo, nesta crise, a sua igreja. O que o Senhor está querendo ensinar ao seu coração nesta noite, a respeito desta crise, deste problema que você está enfrentando? O que é que vai mudar na sua vida, quando nós sairmos desta crise, quando nós sairmos dessa tribulação que nós estamos passando agora? Se você não enxergar um plano e propósito divino para o que está vivendo, você corre o risco de apenas sofrer, então não sofra apenas, você tem que enxergar um plano e um propósito maior de Deus para a sua vida neste tempo, é a promessa que o apóstolo Paulo compreende, se sofremos por Cristo, recebemos dele também a consolação, amém, caminhando para o fim queridos, nós vamos ver nos versículos 8 e no versículo 10, que a tribulação revela aonde está o nosso coração, a tribulação revela aonde está o nosso coração. No versículo 8 diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, amém queridos? Essa palavra fala a respeito da tribulação, a tribulação revela aonde está o nosso coração. Paulo relata irmãos, que ele enfrentou situações em que seu físico quase desfaleceu, aliás houve um momento em que ele foi dado como morto, quando foi apedrejado, Houve momentos em que Paulo enfrentou o naufrágio, ele enfrentou a ira das pessoas, Paulo enfrentou as prisões e até mesmo a desconfiança dos líderes da igreja no começo do seu ministério, da sua caminhada. Ele enfrentou momentos, queridos, que até mesmo o físico estava debilitado. No entanto, espiritualmente, ele estava cada vez mais forte. Não é por acaso que Paulo escreve que quando ele se sentia fraco, aí que ele era forte. Em 2 Coríntios 12, versículos 9 a 10, Paulo fala a respeito desse sentimento. Às vezes nos sentimos tão fracos diante de uma situação, nos sentimos tão impotentes diante de uma situação mas o que Paulo está dizendo é, se você está fraco, é, fisicamente, se você está fraco na carne, significa que você precisa se fortalecer no Senhor, então é correr para o Senhor, é buscar ao Senhor, é buscar o recurso de Deus, porque Ele é aquele que nos fortalece, adestra as nossas mãos para a batalha, é Ele que nos capacita a enfrentar as lutas, é Ele que opera sobre cada um de nós. A força espiritual de Paulo, queridos, vinha do seu relacionamento de com o Senhor, e assim nós precisamos ter também, o segredo no versículo 9 que Paulo nos ensina, é não confiar em nós mesmos, nem na nossa sabedoria, nem nos nossos recursos humanos, mas totalmente na fidelidade do nosso Deus e Pai, Deus é um Pai fiel, Deus é um Senhor amoroso, Deus é o Deus que opera muitas maravilhas, e ele, então Paulo confessa que ele está colocado a sua confiança no Senhor. E por último, queridos, ali no versículo 11, a palavra do Senhor nos dá uma certeza maravilhosa. Ele diz assim, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê ou pela graça, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. O que é que Paulo está ensinando a mim e a você nesta noite? que a oração não é uma fuga, a oração é uma batalha espiritual. Eu tenho conclamado você para orar todos os dias, e eu sei de irmãos que estão orando não apenas no horário das 19h30, estão orando outros horários também, e isso é muito bom. Mas eu quero que você compreenda, queridos, que a oração, ela tem valores que nós precisamos entender. Paulo atribui suas vitórias ao Senhor, mas ele reconhece que as orações do povo de Deus em seu favor foram valiosas. Como é importante subir aos céus as nossas orações nesses dias. Alguém me disse essa semana uma palavra que eu torci um pouco o nariz. Alguém me disse assim, agora só nos resta orar. Agora só nos resta orar. Eu não confrontei essa pessoa. Porque eu subi com ela no elevador e eu não quis é, confrontá-la com nada. Mas eu disse para ela, mas ainda bem que a oração é contínua e permanente. Que nós podemos orar em todo o tempo. E é exatamente isso, queridos. A oração, ela não é mais do que... A... Tem muita gente que pensa isso, né? Mas a oração não é um desencargo de consciência. A oração não é uma coisa tipo assim, ah, eu fiz a minha parte, vira as costas e vou embora. Não. A oração é muito mais do que isso. A oração é o poder que move o mundo espiritual. O mundo espiritual se move em função das orações que o povo de Deus faz na face da terra. Batalhas são ganhas ou perdidas em função da oração. Nós precisamos entender este princípio. Não há vitória sem oração, mas sem oração já estamos em derrota. Não há vitória sem oração mas sem oração já estamos em derrota, são as orações dos santos que movem o poder divino, para proteger, transformar e solucionar qualquer tipo de situação, Paulo escreve sobre isso em Romanos no capítulo 15, versículo 30, e quer ver outra coisa maravilhosa que o Senhor mostrou ao meu coração nessa semana, nessa, nessa, nessa tarde, Deus ele gosta de responder às orações do seu povo, quer ver uma promessa maravilhosa, abre lá em Salmo no capítulo 50 no versículo 15, Salmo capítulo 50, ou Salmo 50, versículo 15, olha que palavra tremenda que o Senhor tem para nós, Salmo 50, esta é uma promessa maravilhosa de Deus para a minha e para a sua vida, Salmo 50, versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor diz assim: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mais para frente, em Isaías, no capítulo 65, versículo 24, o Senhor tem outra promessa maravilhosa para nós. Isaías 65, 24. Olha que palavra que o Senhor tem para a sua vida nesta noite. Isaías 65, 24 a palavra do Senhor diz, não trabalharão, não, aqui, aleluia Senhor, oh Deus, olha o versículo 23, não trabalharão de balde, ou seja, à toa, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente do benditas do Senhor, e os seus descendentes com eles, e será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então Deus promete ouvir a oração, eu não tenho dúvidas irmãos, que a oração tem subido ao trono da graça, eu não tenho dúvidas irmãos, que o Senhor tem recebido a oração, não apenas da nossa igreja, dos nossos irmãos aqui, mas o Senhor tem recebido a oração de milhões de pessoas, inclusive algumas que não têm o privilégio de conhecer a Cristo como nós conhecemos, mas que de alguma forma estão orando ao, ao Senhor. Pessoas que estão buscando ao Senhor, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor repreenda o poder deste vírus, para que o Senhor faça milagre na vida das pessoas, para que a obra do Senhor avance em nome de Jesus. Paulo, irmãos, ele era um homem de oração, mas ao mesmo tempo ele era humilde o suficiente para pedir e receber a oração dos outros em seu favor. Que você possa nessa semana orar por muitas pessoas com quem você for falar e também receber a oração delas, porque a palavra do Senhor tem uma promessa em Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E se a oração de um justo pode muito, irmãos, imagina quando muitos mais justos estão orando e clamando ao Senhor. Então nós podemos usar este recurso da oração. Agora eu quero terminar explicando para você algo maravilhoso. Por que, que a oração ela é uma batalha no mundo espiritual? Porque nós sabemos, irmãos, que no mundo espiritual existem oposições ao povo de Deus. No mundo espiritual existem oposições à sua vida. Mesmo que você não fosse um cristão, o inimigo, Satanás, o nosso adversário, ele é seu adversário, porque você foi criado por Deus, você foi criado para o louvor e a glória do Senhor. E nada agrada mais o inimigo de que fazer o ser humano morrer, nada agrada mais o inimigo de que fazer o ser humano sofrer. Então, no mundo espiritual, nós não entendemos, nós não sabemos de onde veio esse vírus, de onde que ele surgiu, nós não compreendemos por que que ele surgiu, mas nós sabemos que no mundo espiritual alguma coisa aconteceu. Então, nós vamos batalhar no mundo espiritual. Você pode ter uma, alguns textos na Bíblia que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Daniel está orando Daniel descobre que os tempos passaram Que a promessa do Senhor estava para se cumprir Então lá no capítulo 10, Daniel começa a orar Para que o Senhor traga o livramento que ele prometeu dar para o povo Ao findar os 70 anos de cativeiro E a gente vê, irmãos, que Daniel se pôs a orar E ele orou o primeiro dia e a resposta não veio Orou o segundo dia e a resposta não veio Orou o terceiro dia e a resposta não veio e ele continuou orando 21 dias, até que o anjo chegou diante dele e lhe trouxe uma resposta. E sabe o que é interessante que nós vamos ver? É que o anjo vai dizer o seguinte, olha Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou em oração, lá em Daniel no capítulo 10, versículo 12, desde o primeiro dia em que você se colocou em oração, a sua oração foi ouvida no céu. E eu saí de lá no primeiro dia, Daniel, para vir trazer a resposta. Eu saí de lá no primeiro dia para trazer direção para a sua vida. Eu saí de lá no primeiro dia. No entanto, o anjo revela algo tremendo para cada um de nós. Ele diz que o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, que não é um reino físico, é um reino espiritual, se opôs à vinda do anjo para trazer a resposta. Ou seja, e houve uma luta, houve uma batalha no mundo espiritual, de forma que a resposta não pode chegar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse que não veio para nos dar vida e vida em abundância, agora como é que a gente vai batalhar nesse período? Nesse tempo nós temos o privilégio de ficar em casa, mas nós não precisamos ficar entediados, nós temos o privilégio de ficar na nossa casa, mas temos o privilégio de poder consolar a muitas pessoas, porque nós somos consolados pelo Senhor, porque a nossa oração não é em vão, porque a nossa vida não é em vão, porque nós podemos apresentar diante do altar do Senhor, cada situação que nos aflige, e nós podemos interceder, clamar pela vida de outras pessoas, porque a palavra do Senhor nos garante, que Ele ouve a oração, e que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo você é justo não porque você é bonzinho, você é justo porque você foi justificado, você é justo porque Deus está operando maravilhas, você é justo porque o Senhor é Senhor sobre a sua vida, louvado e bendito seja o nome do Senhor.